bem-vindo à segunda aula do nosso mini curso de SketchUp e nessa aula eu quero modelar com você a cadeira Krat. Na primeira aula falamos aí sobre algumas ferramentas básicas, pode ser que nessa aula pinte mais alguma ferramenta básica aí para utilização, mas eu vou deixar aqui toda essa referência, né, as peças utilizadas com seus tamanhos e vou utilizar também esse modelo para a gente tirar aí alguma medida, tirar alguma informação dela, Ok. Então, essa cadeira ela é toda formada aí com sobra de madeira, madeira de pallet. Todas as espessuras de madeira tem 2 centímetros, tá? posso medir aqui ó, com 2 centímetros e tem tamanhos diferentes. Então, onde eu tenho aqui 10 peças de 14 por 45, duas peças de 7 por 45 centímetros, duas de 14 por 60, duas de 6 por 60 e duas de 7 por 49. Então, são todas essas peças aqui que vamos utilizar. Tem algumas pessoas que montam essa cadeira com 15 por 45. Eu já não acho tão interessante, porque o encosto aqui da cadeira, ele fica sem esse espaço entre essas barras. E eu acho que muda um pouco o desenho, tá? Mas vamos lá. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é utilizar aqui, essas 10 peças de 14 por 45 né não vou utilizar todas eu vou desenhar aqui ela no chão e depois a gente vai utilizar ela para montar aqui então vou desenhar o assento primeiro tá então o assento a gente vai utilizar essa barra aqui de 49 ó, 49 tá são duas olha dá uma olhada então eu tenho uma barra duas barras E aí essa peça aqui de 14 por 45 então eu vou Utilizar aqui a ferramenta retângulo, eu vou desenhar ela de 7 por 49, então vou desenhar aqui, utilizando a ferramenta retângulo, vou colocar 0,07, que são 7 centímetros, estou escrevendo aqui, ó, nas dimensões, ok? Então, vamos lá, 0,07, ponto e vírgula, para colocar a segunda medida, 0,49, então, são essas medidas para desenhar a primeira peça, ok? Ela ficou lá embaixo, não tem problema. Eu vou trazer ela aqui para cima e encostar aqui próximo da nossa cadeira, tá? Estou usando aqui a ferramenta mover. Então, contei para vocês né, sobre a ferramenta mover, ok? Tem um objeto selecionado, clico na extremidade dela e arrasto aqui a, a minha peça. Então, eu vou colocar aqui uma espessura nela, vou utilizar a ferramenta empurrar e puxar. Vou clicar e apontar aqui para cima. Vou colocar 0,02 que são 2 centímetros. Ok? Então eu vou pegar a ferramenta Selecionar. Clico três vezes. Tem que clicar três vezes para selecionar todo o meu objeto. Botão direito. Criar grupo. Muito bem. Eu preciso criar grupo aí dos meus objetos. Tá certo? Legal. Agora eu vou colocar ah, essa barra aqui de. 45, tá? esta aqui é 45 por 14. Então vou desenhar ela aqui também retângulo vírgula 14 ponto e vírgula vírgula 45. Muito bem, ela saiu. É, na verdade ela não saiu na posição que eu desejava. Eu precisaria virar, tá? rotacionar. Mas então eu vou rotacionar depois. Então, eu vou utilizar a ferramenta puxar e empurrar. Cliquei, subi. Se você quiser, dá para encostar na outra, na outra peça, ele já assume aí os dois centímetros. Eu também preciso transformar em grupo. Então, eu vou selecionar três vezes, botão direito, criar grupo. Muito bem, preciso rotacionar essa peça. Então, eu comentei aí sobre a ferramenta rotar. Vou clicar na ferramenta, clico aqui no canto, na extremidade, um clique. Segundo clique lá no, no, na outra extremidade do grupo e começo a rotacionar a minha peça. Eu posso digitar o ângulo aqui na, na barra de medidas, eu vou digitar 90, Enter. Muito bem, tenho aqui a minha peça já rotacionada. Eu vou utilizar aqui a ferramenta mover. Clico aqui na ferramenta mover. Vou aproveitar que esse objeto já está selecionado, vou clicar na Extremidade do grupo, na extremidade aqui inferior, porque é esse ponto que vai encontrar com esse aqui, ó. ok? Então, fiz aí a montei o primeiro, a primeira parte aí do, do assento, né? Então, eu preciso agora copiar esses objetos. Tá? Então, eu vou pegar esse objeto aqui que é essa barra de 49 e vou copiar. Eu vou utilizar a ferramenta mover mais um clique na tecla CTRL, então percebe que a hora que eu clico uma vez na tecla CTRL, ele aparece aqui no, no meu mouse um sinal de mais do lado direito inferior, tá? então eu vou deixar ele ligado que ele vai virar a ferramenta copiar, vou clicar nesse, nesse ponto, nessa extremidade, e vou levar até o outro lado, olha só, né? percebe que ele ficou o original, mais a cópia, ok? Então eu preciso copiar esse aqui também, ferramenta mover, mais um clique no Ctrl, vou clicar e arrastar até o final, ok? E vou fazer isso mais uma vez, só que esse eu vou pegar no centro, ó, ponto mediano no grupo, vou arrastar até o centro, ponto mediano no grupo também, que é o centro desse, desse, dessa barra aqui, certo? Então temos aí o nosso assento já pronto. O que, que eu posso fazer? Eu posso selecionar tudo isso e transformar num único grupo, Tá? Então, com a ferramenta a selecionar, eu posso fazer uma janela de seleção aqui. Fico segurando o mouse, seleciono todos. Tem que tomar cuidado para não selecionar algum outro objeto junto, tá? Na hora de selecionar ou deixar algum objeto fora da seleção. Então, seleciono todo mundo, transformo num grupo, certo? Legal. Então, eu vou construir agora o encosto, tá? Para construir esse encosto, aí, eu vou usar aquela barra de 45 por 7 são duas, então eu vou desenhar aqui um retângulo de 0,07, ponto e vírgula 0,45 muito bem, ela tem dois centímetros de altura de espessura, né? Então eu vou colocar aqui vírgula 02, muito bem, vou transformar ela num grupo também legal, e agora Pegar a mesma peça de 45, tá? Como ela já está desenhada, essa peça aqui, eu vou utilizar essa que já está pronta. Então, eu vou clicar com o botão direito aqui. Eu vou desassociar esse grupo para copiar essa peça aqui, ó. mover mais uma, um clique no Ctrl. Vou clicar nessa extremidade inferior e vou encostar ela aqui, ó. Certo? Então, eu vou fazer a mesma coisa. Mover mais um clique no Ctrl. Mover mais um clique no Ctrl e eu consigo copiar ela aqui. Ó. Muito bem, vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro, tá? Ferramenta selecionar, seleciono meu objeto, clico na ferramenta mover, mais um clique no Ctrl para fazer a cópia. Vou levar ela até o final. Eu vou copiar ela mais uma vez. Então, estou com a ferramenta mover ligada, aperto o Ctrl. Não precisa ficar segurando o Ctrl, clico no ponto mediano e ponto mediano aqui no grupo dessa barra de baixo. Legal? Então eu tenho aqui dois objetos separados, esse aqui é o encosto, né? Então eu vou transformar ele aqui já num grupo. Esse aqui será o meu assento. Também vou criar um grupo, OK? Então eu tenho duas peças prontas aí já. E agora eu vou utilizar essa de 45, né? Vou medir aqui para ver. É, os 45 por 14. Então eu vou desenhar aqui, ó. Eu já vou desenhar ela na vertical, então o que, que eu vou fazer? Eu vou desenhar 0,14, ponto e vírgula, vírgula 0,02, são 2 centímetros. Olha lá, então eu já consigo ela na posição correta. Ah, vou utilizar puxar e empurrar, vou subir com 45 centímetros de altura, vírgula 45, ok? Vou transformar ela aí já num grupo, Legal? E aí, ela, ela já vai ficar posicionada onde eu vou construir minha cadeira, tá? Então, eu vou utilizar a ferramenta mover. Eu vou, eu vou colocar minha cadeira aqui do lado da, da cadeira já existente, tá? Vou colocar aqui, ó. Muito bem. Então, eu vou posicionar essa peça aqui agora, tá? Essa peça na horizontal, ela tem 14 por 60. Então, vou utilizar a trena aqui para conferir, ó. Ela tem 60 por 14. Muito bem. Já vou desenhar ela, então, na, na horizontal, tá? Vou desenhar ela aqui com 0,60 ponto e vírgula, vírgula zero dois. Olha aí, ela já, de, já desenhou ela na horizontal, deitado. Só preciso subir aqui com o puxar e empurrar os vírgula 14. Legal, já vou transformar ela num grupo também. Três cliques, botão direito, criar grupo. E vou mover para o ponto correto, tá? Então, vou pegar aqui o mover, bem no, me, no ponto mediano aqui, ó. Ponto mediano do grupo, que é o centro dessa linha. E vou encostar e encaixar ela aqui na vertical, tá bem? No mesmo ponto, ó, no ponto mediano também. Você vai perceber que ele fica, ele dá uma travada ali, ó. Né? Ele encaixou ali no ponto mediano também e tá aí, ó. Legal, então tem uma mesma barra dessa de 14 por 45 ali no fundo, mas percebe que ela não está na mesma posição que essa, ela está do outro lado da barra, né, dessa horizontal. Então, vamos lá, eu vou copiar essa aqui, vou precisar dar a volta aqui, ó. Ferramenta mover mais um clique no control para copiar. Eu vou copiar aqui pelo ponto mediano também ou então melhor né eu vou clicar no esc aqui para soltar eu vou clicar nesse ponto mediano um clique no control né que eu esqueci assim copia e vou colocar nesse ponto mediano também então estou usando só os pontos medianos aí e as extremidades para mover tá então olha lá ficou igualzinho mesma coisa certo então eu tenho agora uma distância eu vou medir aqui com a trena eu tenho uma distância entre essas barras ó nessas verticais de 53, tá? Porque 53, porque eu tenho 45, 49 dessa barra, mais 2 de um lado, 51, mais 2 do outro, 53. Então, eu posso utilizar aqui essa esse já na vertical aqui, vou mover mais um clique no control. Vou copiar ela aqui, ó. Copiei. Deixei encostadinha, tá? Agora eu vou arrastar ela com a ferramenta mover. Percebe que eu tô no eixo verde, ó. Então eu tô arrastando no mesmo, na mesma posição, no mesmo eixo. Vou colocar aqui 0,53. Pronto. Já coloquei aí. Então eu vou copiar essa aqui também. Não vou desenhar de novo, né? Mover mais um clique no Ctrl. Vou pegar aqui ponto mediano com ponto mediano, tá? E essa a mesma coisa, então vou selecionar ela, mover mais o CTRL, ponto mediano no ponto mediano, tá? Então percebe que essas duas do fundo, elas são do lado interno, essas duas da frente são do lado externo, ok? Então tá montada aí uma grande parte da estrutura da nossa cadeira. Então já vou aproveitar, antes de colocar aí o, os assentos, eu vou colocar o, o braço aqui, Tá? Então, esse braço ele é essa peça aqui ó de duas de seis por 60. Então já vou desenhar ela aqui no chão. Então, vou colocar vírgula 60 ponto e vírgula 0,06. Olha aí, já ficou na posição correta. Vou usar o puxar e empurrar com 2 centímetros. Então, vírgula 02. Você percebe né, que eu não preciso colocar. O zero antes da vírgula, tá? Colocar vírgula dois já é o suficiente. E transformo ela num grupo também. Três cliques, botão direito, crio um grupo. E já vou mover para a posição correta, né? Percebe que ela tem é, essa extremidade esquerda aqui inferior, ó, posicionada exatamente aqui nessa extremidade, tá? Nessa barra vertical. Ali no fundo ele fica... Para o lado de fora mesmo, é isso mesmo, é assim, tá? Normal. Então, eu vou copiar essa, mover mais um clique no CTRL. Copiei, legal. Agora, só falta a gente encaixar aí o assento e o encosto. Lembrando que essa cadeira aqui, ela é toda parafusada, tá? Então, ela, esse assento aqui, ele, ele tem uma, um parafusamento aqui nas laterais, tá? Aqui nesse, nessa barra Vertical e nessa barra horizontal e vertical ali também, ok? Então eu vou pegar o assento, que é esse aqui, né? Vou mover exatamente nesse ponto, ó, o ponto na extremidade superior. E vou encostar ele, vou utilizar a mãozinha aqui, ó, panorâmica, botão direito sair, giro a rodinha do mouse para frente, dou o zoom, vou encostar ele aqui, ó. Tá? bem nesse ponto aí que eu vou encaixar, e aí eu vou rotacionar essa peça, eu preciso achar o melhor ângulo aqui para fazer essa rotação, eu acho que esse aqui pode ser esse aqui o melhor ângulo, eu vou clicar na ferramenta rotar, a ferramenta rotar, eu vou encostar ela e encontrar o plano verde aqui, ó. vou colocar nessa extremidade, a mesma extremidade que eu utilizei para mover. E eu preciso encontrar o plano verde. porque Se ficar no vermelho, ele vai rotacionar assim. Ó. Tá? Vou dar um ESC aqui. Não está correto. Eu preciso encontrar o plano verde. Aqui, ó, plano verde. Você mexe o mouse um pouquinho, ele encontra o plano verde. Cliquei. Uma extremidade. Clico na, na outra extremidade, só que a inferior. Vou arrastar. Estou com o mouse solto agora. Vou arrastar e deixar ele alinhado aqui, ó, nessa linha dessa barra horizontal, ok? Vou clicar bem aqui, perfeito? Olha ela aí, ó, já tá com a inclinação correta, tá? Que foi a mesma coisa que a gente fez aqui na outra cadeira, tudo bem? Então, legal, o que, que eu preciso fazer agora? Mostrar para você, com a trena, que eu tenho um ponto aqui, ó, tá com 14 centímetros, tá, então a 14 centímetros aqui ó, vou utilizar a trena, a 14 centímetros, bem aqui, tá, ele vai encaixar bem ali na nossa cadeira. Então eu vou fazer isso, depois eu vou rotacionar, tá, mas o mais fácil agora eu acho que é a gente rotacionar essa, essa esse encosto na, deixar ele na vertical. Então eu vou utilizar aqui a ferramenta rotar. Vou clicar nessa extremidade aqui do grupo, deixar no plano verde, tá? Porque esse plano verde ele vai me permitir rotacionar aqui na vertical. Cuidado com o plano azul, o plano azul vai deixar você rotacionar aqui, ó. Ele vai ficar colado no chão ainda. Então eu vou usar o plano verde. Quanto mais horizontal eu olhar aqui, ó, melhor, ó. Percebe que ele nem encontra outro plano, tá? Tô aqui no verde. Cliquei na extremidade, cliquei na outra extremidade e comecei a mexer o mouse, comecei a rotacionar. Eu vou digitar nesse momento 90, não preciso clicar lá, né, na barra de medidas, eu só digito 90, ele já assume para mim ali, ó. Certo? Então, vou mover essa extremidade interna aqui, ó, entre as duas peças, eu vou encostar lá na cadeira. Vou colocar bem aqui, ó. Um pouquinho complicado, né? Mas eu vou conseguir. Pronto. Bem aqui, tá? E eu vou subir na vertical. aqui. Ó. Percebe que ele está no eixo azul, ok? Vou mostrar para você o eixo azul, vou deixar o meu... O objeto selecionado e vou utilizar aqui a ferramenta mover. Eu vou usar um outro ponto aqui para você perceber. Ó. Percebe que ele está na ponta do meu mouse aqui, ó está o eixo azul. Então, significa que ele está sempre subindo na vertical. Não está no vermelho. O vermelho vai levar para outro lado e o verde também. Tá? Então, estou no eixo azul aqui e esse ponto era 14 centímetros. Né? Então, vou usar aqui, ó, vírgula 14. Certo? Então, coloquei, posicionei aí. A minha, o meu encosto, então vou selecionar ele aqui de novo, vou utilizar a ferramenta rotacionar então cliquei no rotacionar, vou encontrar novamente o plano verde, ó. esse é o meu ponto, essa é a extremidade tá, que eu preciso, que é o meu ponto de rotação, então vou clicar agora nesse ponto aqui, ó, nessa extremidade porque ela, opa, na verdade não era essa extremidade, né? então vou clicar aqui no plano verde eu vou encontrar essa extremidade aqui. Ó. E vou deixar ele encostar na barra vertical, certo? Olha aí. Ó. Então ele começou lá onde a gente posicionou os 14 centímetros e finalizou encostado aqui. Ó, né? Quase encostado, ó. faltou só um pouquinho. Mas isso na hora da sua construção lá da cadeira de verdade, isso também vai acontecer. Né? Pode ser que você não consiga deixar... 100% encostado. A gente até consegue corrigir isso aqui agora. Vou utilizar o rotacionário de novo. Vou clicar nesse pontinho aqui e vou pedir para encostar. Ok? Então é isso daí. E tá aí, tá montada a nossa cadeira. Né? Na, na próxima aula eu vou trabalhar aí um pouco a questão de materiais, da textura da cadeira, né de madeira, do que ela é feita. E também vou trabalhar aí com estilos, né, para você poder fazer aí uma apresentação legal aí do seu móvel, tá bom? Então, nos vemos lá na próxima aula. Até mais!